Agora eu vou fazer um exercício com a Alice, que é o exercício dos leques. O objetivo desse exercício vai ser com que a Alice apague a ansiedade dela. E quando eu mostrar o movimento, vocês vão entender por que eh, esse exercício serve para apagar a ansiedade. Aos pouquinhos, então, quanto mais ela fizer esse exercício, mais ela vai se sentir calma e mais ela vai, aos pouquinhos, menos ela vai ser dominada pela ansiedade. Eu vou mostrar então para Alice como é esse exercício e em seguida vocês vão fazer junto com ela. Então, esse exercício pode ser feito em pé ou sentada, a Alice vai ficar em pé, e de preferência de olhos fechados para que você sinta bem a sensação de estar é, tá apagando a ansiedade. Então, o exercício é o seguinte, como vocês podem observar, a Alice está de pé e ela vai levantar, os braços dela de olhos fechados na frente dela, com as mãos assim, ó como se... Você pode imaginar que aí ah, Alice vai imaginar que tem dois quadrinhos assim, dois quadros do lado dela, onde está escrito a palavra ansiedade, ou outras coisas que causam ansiedade, pode ser ou a palavra ansiedade, ou pode ser também a escola, prova, enfim, qualquer coisa que provoque a ansiedade. E justamente então... Pode ir, levanta os braços na sua frente, inspirando pelo nariz, prende a respiração e agora ela vai fazer esse movimento para apagar a ansiedade. E quando as mãos chegam aqui perto dos ombros, ela vai expirar pela boca e relaxar os braços e continuar de olhos fechados, simplesmente observando as sensações. Ela vai fazer isso três vezes. Tá? Então, a intenção desse exercício realmente é imaginar, você vai colocar no seu quadrinho o que você quiser e você vai, a cada repetição, ir apagando essa ansiedade é, ou outra coisa que você quiser escrever nesse quadrinho. Vamos começar? Então, você pode... Observe a sua volta, bom, aqui para ali está tudo bem, mas você em casa, observe a sua volta se, é, enfim, se você quiser tirar pulseira, tirar relógio, se você tiver uma calça um pouco apertada, esse é o momento para ficar confortável. A gente vai então começar, você pode fechar os olhos, e durante alguns segundos você se concentra no que você vai querer apagar, na sua ansiedade, ou outra coisa que te dá ansiedade. E você pode começar, inspira pelo nariz, levanta os braços na sua frente, prende a respiração, apaga a sua ansiedade, Trazendo as mãos para perto do corpo. E... Bom, relaxa os braços ao longo do corpo. Respira normalmente. Continua de olhos fechados. Para prestar bem atenção nas suas sensações. Talvez sensações nos braços, nas mãos. Talvez sensações também... Respiração, uma respiração mais rápida. Você vai refazer agora uma segunda vez. Você pode inspirar pelo nariz, levantando os braços na sua frente. Prende a respiração, apaga a sua ansiedade. Apaga, apaga, apaga, apaga, apaga e... Relaxa. Relaxa os braços, respira normalmente no seu ritmo de respiração. Preste atenção nas suas sensações. O que está acontecendo agora que você está apagando a sua ansiedade? Talvez uma sensação de calma, de leveza. Talvez uma sensação de calma tanto na cabeça quanto no corpo. E agora você vai refazer uma terceira e última vez. Você pode inspirar levantando os braços na sua frente, prende a respiração, apaga a sua última, os últimos vestígios de ansiedade e... Relaxa bem os braços. Respira normalmente. E simplesmente tenta observar o que está acontecendo dentro de você. Quais são as sensações agora no seu corpo, na sua cabeça? Você apagou completamente a sua ansiedade. Então, vê agora como você está se sentindo. Sensação de calma, de tranquilidade. Talvez vontade de bocejar, talvez os olhos lacrimejando. Os braços bem relaxados. Essas sensações positivas estão sempre dentro de você. Você pode entrar em contato com elas quando você quiser no seu cotidiano. Você pode perceber a sua capacidade de apagar a sua ansiedade. Esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.